Acordar cedo, ir para o trabalho cuidar das crianças, manter a casa em dia e depois ir dormir tarde com um turbilhão de coisas na cabeça, isso já é problema suficiente, certo? Já pensou se com tudo isso ainda acontece algum imprevisto na sua vida ou família? Pensando nessa rotina e nos problemas que são inevitáveis, criamos uma alternativa que pode te ajudar e facilitar esse tipo de situação. E o melhor, com um investimento simbólico, incluindo a família toda. Isso mesmo, estamos falando do Plano Roveder. afinal, quando você ou sua família precisarem, estaremos lá para cuidar de cada dificuldade. Através do plano, você terá assistência funerária, empréstimo de equipamentos hospitalares e ainda com nosso cartão de benefícios, acesso a descontos de até 40% em diversos parceiros credenciados na região. Incrível, né? Você não precisa de mais preocupações na sua vida, precisa de soluções. Saiba mais agora mesmo!